A primeira repartição que nós vamos fazer é aqui do alto da sobrancelha e puxa uma mecha até aqui atrás e vou reservar esse rabinho aqui depois nós vamos pegar tiras finas ó de um dedo aqui nas laterais e amarrar um rabinho atrás pega uma mecha deste lado pega uma mecha do outro lado Vou juntar as duas e prender novamente num rabinho exatamente abaixo do anterior. E faço assim até terminar todo o cabelo. Essa primeira parte aqui de cima que está solta, sem nenhum elástico, eu reparto no meio, cruzo as duas e passo por baixo do primeiro rabinho. Vou reservar o primeiro rabinho lá em cima e vou amarrar essas duas partes no segundo rabinho. Desse aqui o primeiro rabinho. De novo, vou repartir no meio, bem a metade, e começo uma trancinha espinha de peixe. Sem embutir sem nada, só passando passando. Para quem quiser aprender a espinha de peixe, eu vou deixar um card aqui em cima para depois você volta nesse vídeo e, e clica nesse card para aprender. As mechas laterais são bem fininhas Porque você vai fazer uma trança pequena também É só um pouquinho aqui, ó Fiz um pouquinho, eu vou passar por baixo deste rabinho aqui Vou segurar, reservo lá em cima E vou prender de novo aqui no próximo rabinho Depois que tá tudo preso, eu seguro aqui, ó, esse rabinho último que eu prendi e vou alargar as laterais dele. Não vou pegar aqui na espinha de peixe. Eu vou lá alargar as laterais aqui, ó. Deixa eu fazer de lado pra você enxergar melhor daqui, ó. Eu vou segurar no elástico, seguro aqui no elástico e solto aqui atrás, ó. Mais uma vez, eu pego esse rabinho aqui de cima, vou repartir em duas e fazer novamente uma espinha de peixe com mechas bem fininhas. De novo, eu vou passar por baixo deste rabinho e prender lá embaixo. Prendo tudo firme. No próximo rabinho e agora de novo eu seguro o elástico e aqui atrás eu vou soltar, vou trazer para abrir a asinha aqui da borboleta a fofar essa trança mais uma vez, repartindo em duas partes comece uma trança espinha de peixe e enquanto eu faço aqui vamos para a propaganda se você quer uma boneca acessível para os seus treinos essa daqui é a nossa loira sem ombro ela vem com cílios 60 centímetros de cabelo aguenta alta temperatura até 190 graus e você pode escolher a raiz dela esfumada que não vai ter custo nenhum para isso Tô deixando o link aqui na descrição do nosso vídeo. Vamos voltar para o tutorial? De novo, eu subo essa parte, deixo reservada e vou amarrar no próximo rabinho. Bem lá embaixo, rente a cabeça e firme. De novo, eu vou segurar neste elástico e vou trazer aqui de trás o cabelo para abrir as mechas do outro lado a mesma coisa olha para ver se está tudo uniforme e vamos continuar vou fazer a última parte aqui porque eu quero deixar um rabo de cavalo solto você pode fazer por toda a extensão do rabinho não tem problema nenhum vai de gosto Aqui você pode fazer mais, pode continuar fazendo mais até embaixo se você quiser, ou você pode prender tudo num rabinho só e cobrir o elástico da forma que você quiser, que também vai ficar muito bonito. E assim fica pronta a nossa trancinha de hoje. Não se esqueça de deixar o meu like aqui embaixo, comentar bastante e você também pode se inscrever no canal. Fique à vontade. O link dessa boneca de treino loira, sem ombro, eu vou deixar aqui na descrição se você quiser adquirir uma. Porque O treino é a base de tudo. Treine bastante. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima.